Fala galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Fica comigo que eu vou te ir para ensinar aqui, ok, alguns um conceitos que tu precisa saber para trabalhar em casa pela internet em 2022 Beleza, então se você já gostou da ideia desse assunto aqui, cara, já perde aqui embaixo aqui no botão se inscreva para você não perder nenhum conteúdo assim semelhante como esse, tá? E pessoal, vamos o nosso vídeo. Galera, é o seguinte: okay? trabalhar em casa pela internet. É, quando eu comecei lá atrás em 2020, ok? Na verdade foi em 2018 que eu conheci o Mark, mas quando eu pisei o pé na tábua foi em 2020 ok foi quando eu é, comecei a fazer investimentos tá em treinamentos então muita gente é todo mundo moda iniciante as pessoas que está começando aí é, acha que vai acontecer tudo vai acontecer da noite para o dia tá vai ser tudo bem rápido e nem sabe ela que que o que não que digital é a mesma coisa o mundo é é a mesma coisa não existe forma mágica nem milagrosas nem mirabolaantes como emprego aí na internet. Tá? Você só vai ver isso aqui, aqui no meu canal, pode ter certeza, porque aqui eu vou pregar para vocês a verdade. Coisas simples, ok? Que eu já investiei e eu vivo hoje. Então, o que eu compartilho com você aqui, são coisas de relevância, tá? Coisas que vão te agregar, que vão te abrir o norte, que você vai acordar aí, esse mundo do, dos gurus de internet, tá? E vai vir para uma nova realidade, beleza? Que nada se constrói aí, como prometem, como fazer 30 mil... É, em cinco dias 100 mil, cem mil reais em 15 dias. Por favor, né? Por aí tá tudo errado. Beleza, aí existe processo. Ok, existe processo, existe muito tempo de estudo, existe toda uma estrutura por detrás. Ok, existe todo um processo gigantesco para você chegar no número assim, semelhante como este. Beleza, e as pessoas que estão agora começando a ser iniciantes, pessoas que querem trabalhar com marketing digital. Então, de fato, eu criei aqui uma simples estrutura, tá? Para quem quer montar um próprio negócio online, beleza? Então, você precisa ter um computador, tá? o Com celular, você precisa usar as redes sociais que tu é, tem, tá? WhatsApp, Telegram, usa tudo, tá? Usa para você construir teu império, beleza? Usa as estratégias corretas. Tem um processo para você poder impulsionar o teu projeto online, beleza? Faça investimento. Não adianta você somente vir aqui assistir o meu vídeo ou assistir diversos milhares de vídeos aí no YouTube e você se, se abandonar por inteiro, ok? Que aqui no YouTube a gente agrega para você, beleza? Mas o que vai te fazer você crescer e ter resultado é você poder adquirir um treinamento, um método, ok? Que você possa é, conectar com com, esse, com, essa, com essa pessoa tá? desse método, certo? Você se sinta, se sinta confiança. Ok, você tem confiança, você seguro. Beleza, procura é saber se a pessoa é de confiança de verdade. Você vai te, te dar suporte, beleza. Que só assim você vai construir, você vai entender o longo da sua jornada, aplicando a, a, os métodos corretos, né? As estratégias de marketing corretas, beleza. E na internet também existe okay? que você vai estar tá aprendendo também. Tá, as plataformas digitais que são Edu, marketing Monetize, correto. Para você criar o seu próprio negócio, você vai poder entrar nessas plataformas aqui, você cadastrar, você vai poder é, definir tá se você vai trabalhar com produto físico, produto digital, então ou se você é também produtor também, né ou você quer trabalhar o seu próprio produto, né com produto físico, você pode também usar as estratégias de marketing. que não está na internet em 2022 e agora para frente, de fato, está deixando aí muita grana na mesa e também é, é um negócio que vai ser, está sendo o futuro, né? Vai ser o futuro da, da geração cada vez mais e mais. E se você não tiver por dentro do, todo esse conceito do marketing digital de fato, tá deixando aí um, todo um negócio, todo um projeto estagnado. Beleza, a empresa física hoje, qualquer negócio, se não tiver na internet, então vai deixar aí ela vai perecer, né? E não vai conseguir aí ter seus resultados com relevância, ok? Hoje que não tiver na internet, não tá em canto nenhum, beleza. É um negócio que não vai muito longe que vai estagnar que vai acabar aí fechando as portas é de fato é o que mais acontece beleza então esse é o processo que tu precisa ter disciplina foco ok você precisa de poder arregaçar as mangas da camisa muitas pessoas da sua família vão te chacotar ok as pessoas não vão te apoiar beleza e aonde é você tem que ser forte você precisa de ser você beleza se possivelmente você cara saia é, é, de onde tu tá construou um novo é, império tá de pessoas o okay? que construa novas pessoas traga as pessoas como você empreendedoras e pessoas afiliados pessoas que, que agregam para para você porque se você não tomar sabe, sérias decisões de fato você vai desanimar você vai fazer investimentos tá e de fato não vão não vai aplicar Talvez você não vai ter um acompanhamento e eu te falo que você não vai ter só um treinamento, você vai ter diversos treinamentos, ok? Então esse vídeo é para te dar uma clareza, tá? Do marketing, então vou passar para você que bem simples, bem simples para quem quer começar um negócio. Trabalhando em casa, na internet 2022, o processo é esse aqui, a estrutura que você vai começar é essa, beleza? É bem simples. Você vai precisar de ter um computador, tá? você precisa de ter um celular, você precisa utilizar de forma estratégica e profissionais as suas redes sociais, o WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, ok? E aí vem um produto, não sei se tu tem um produto, mas se tu, tiver, se, se tu tem lojas físicas, se tem algum outro tipo de serviço de negócio negócios físicos, então cara, trabalhe né, de forma estratégica usando o marketing, usando o processo de marketing. Ok, para você poder posicionar suas vendas, para você atrair mais clientes e vender muito. Ok, para quem quer ser afiliado, quer ser é, quer trabalhar aí para ganhar comissões de venda de infoprodutos, produtos, eu estou passando para vocês aqui as plataformas digitais dos Hotmart monetize, tá? Que eu utilizo também até hoje. Beleza? Para vender infoprodutos produtos na internet, beleza? São então, produtos, informações, produtos que você pode também estar tá vendendo, ajudando outras pessoas com esse é, com esses treinamento com esses e-books que aqui a gente trabalha, beleza? E isso aqui é que é o interessante, que é o, é o legal, tá? E ganhar boas comissões por cada venda que tu atuar aí, né? Fazendo a, a venda desse produto, beleza? Então esse vídeo foi de a partir desse entendimento, essa clareza, o okay? que de nada é, seria assim de, de relevância para mim eu chegar até você que falar que você vai ganhar um milhão, beleza? Então um vídeo bem assim, cara, bem é, bem sabe, bem para fora, bem espontâneo. Tô fazendo para você, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo, se você gostou, deixa aqui embaixo, aqui, ó, o seu comentário, vai ser muito importante, tá? Se inscreva no canal também, porque isso vai me ajudar demais a agregar, porque no meu canal aqui, vocês não vão ver mentiras, vocês vão ver realmente a, a realidade do marketing. que eu vou pregar para vocês aqui, o que funciona, o que eu faço, o que eu já fiz já, no, no, no longo de dois anos, tá? De negócio na internet, beleza? Então, nada de guru, eu não gosto de gurus, então o vídeo vai ficar gravado aqui, beleza? Eu quero compartilhar todo esse meu conhecimento para você poder saber, né? Me conhecer também e pegar esse conceito aqui sobre o marketing, beleza? Para quem quer atuar aqui em 2022 com projetos aí na internet. Tranquilo? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aqui. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Um forte abraço até o um próximo vídeo.